Oi pessoal, enfim, vamos começar o nosso curso de aba, nosso curso de estratégias naturalistas, baseadas algumas em modelo Denver de Intervenção Precoce. E vamos começar a estudar porque tem muita coisa para a gente discutir. Primeira coisa que a gente precisa falar é: o que é aba? Muita gente me pergunta o que, que a aba tem uma imagem de aba ser um condicionamento, de aba ser aquela, aquele programa que é, adestra crianças, né? Que você fica com, com um docinho ali, quando a criança faz alguma coisa, tum, coloca na criança, muito parecido com o que a gente faz com os bichinhos, né? Muito parecido com o que a gente faz com os cachorrinhos, de dar a patinha, dar um negocinho e pronto. Uh, o cachorrinho tende a fazer aquilo mais vezes, porque. Ele recebeu um reforço. ABA está muito longe de ser isso. O ABA que é aplicado no Brasil, muitas vezes o que é aplicado no Brasil, está muito ultrapassado. A gente precisa atualizar o que a gente conhece sobre ABA. Eu entendo quando as pessoas têm preconceitos relacionados ao ABA, porque algumas pessoas fazem de uma forma inadequada. Eu mesma já fiz o aba de uma forma inadequada. Quando eu terminei de, de fazer o meu mestrado, eu fiz meu mestrado em aba. Primeira coisa que vocês precisam entender o que é aba: Applied Behavior Analysis. Análise aplicada do comportamento. Essa é a definição do termo. Análise do comportamento de autistas. Não, de qualquer pessoa ou de qualquer ser vivo. Por isso que às vezes alguns adestradores pegam alguns dos princípios e fazem de forma simplificada com animais. Mas aba não significa isso. Aba é muito mais do que isso. Então a gente precisa se aprofundar e entender... Toda essa ciência, que é a análise do comportamento aplicada, para conseguir a, fazer de uma forma adequada com os nossos pacientes que precisam. Então, quando as pessoas têm preconceito, é porque o que elas conhecem é uma forma simplificada e algumas técnicas muito primitivas dessa ciência que é muito mais ampla, então eu entendo, é por falta de conhecimento, quando eu fui embora do Brasil lá, quando eu terminei meu mestrado, e eu fui para grandes centros, eu vi que lá eles faziam um aba junto com neurociências, entendendo que área do cérebro a gente precisa estimular, Logo que eu terminei meu mestrado, também tentei fazer programas para autistas de uma forma uh, reducionista. Eu tentei montar algumas caixas e alguns programas. Bom, então, se ele precisa de comportamento verbal, eu vou pegar essas figuras, vou mostrar para ele, se ele precisa de tal coisa, tentei fazer alguns pacotes, sabe? Alguns, uh, como que eu posso explicar para vocês? Alguns programas básicos para entuchar? nas crianças com autismo e é claro que logo eu descobri quando eu fui embora do Brasil na sequência, um mês depois de ter terminado meu mestrado e eu desci num primeiro centro de autismo que eu fui, foi em Estocolmo eles convocaram uma reunião no primeiro dia eu estava super feliz e empolgada, falando eu sei tudo, eu fiz cinco anos de faculdade, durante a faculdade eu fiz quatro anos de iniciação científica, fui bolsista do governo para pesquisar, para descobrir técnicas novas, eu, eu estudei para caramba no mestrado, fiz três anos e meio de mestrado, tirei nota 10 na minha defesa de dissertação, eu sei pra caramba, pode deixar que eu faço aqui as estimulações com as crianças. E fui pro chão achando que eu sabia pra caramba, que eu sabia tudo. E no primeiro dia eles já convocaram uma reunião dizendo que o que eu estava fazendo ali, eles já não faziam há mais de 20 anos. Porque eu tentei entuxar alguns programas meus dentro ou naquelas crianças. Eu estava com um brinquedo eletrônico aqui esperando a criança responder algumas fotos de animais que eu estava mostrando. E a criança não respondia, eu não dava o reforço. E aí eu anotava no relatório, não colaborou, não, não respondeu. E isso não é aba. isso é um programa de um jeito muito reduzido. Só que algumas pessoas ainda aplicam assim. Não vocês, porque agora a gente vai entender de uma maneira mais ampla, junto com neurociências, junto com modelos e estratégias naturalistas de ensino. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que é uma ciência enorme, com comprovação científica, já salvou a vida de muitas crianças. Antigamente, mesmo sendo feito dessa forma, também estimulava comportamentos, também ajudava crianças com autismo. E o que vocês precisam entender é que é aplicado para vários contextos, não só para autismo, mas para várias outras patologias, para várias outras questões comportamentais. A análise do comportamento é muito usada para toque, por exemplo, para pessoas com ansiedade, adultos inclusive. Então, ela pode ser usada em diversas situações. Aqui nós vamos nos aprofundar em comportamento infantil. O que, que a gente tem como objetivo no aba? A gente tem como objetivo aumentar um repertório comportamental de comportamentos adequados. Então a criança que já emite, toda criança faz coisas boas, mesmo crianças que estão com muito atraso, mesmo crianças que estão muito deficitárias em comparação aos pares. Nós vamos aprender a ler, a identificar comportamentos bons que ela tenha. Então já começa aí a primeira dica de exercícios para vocês. Olha no teu paciente, o que, que ele faz de adequado? Ele disser, certamente tem alguns comportamentos visuais, alguns comportamentos de comunicação, mesmo que não verbais algumas ações, ah, mas ele só fica tentando pegar as coisas, ok, talvez isso já seja um alcance dirigido, que ele se direcione ao objeto e a gente pode então modelar um apontar ao invés de fazer ele só pegar as coisas, mas já é uma forma dele tentar uma comunicação? Então começar a ver, mesmo comportamentos muito primitivos, muito simplórios, quais são os comportamentos adequados que o seu paciente faz? Já é aí a primeira lição. Olhar, a gente vai aprender a olhar diferente. E tudo que ele faz de bom, mesmo que de forma muito simples, nós vamos ampliar. Nós vamos pensar em estratégias de reforço de comportamento, já vão se acostumando com os termos. Reforço de comportamento e extinção de comportamentos que são inadequados. Então o objetivo é ampliar comportamentos bons e fazê-lo ter cada vez mais, mais, mais e mais. E reduzir comportamentos inadequados que acabaram sendo selecionados aí no ambiente como úteis para aquele organismo. O que é seleção de comportamento? Uma seleção natural. Eu faço algumas coisas que dão certo e aí eu separo isso como útil para mim. Isso todos nós fazemos o tempo inteiro. A própria seleção natural, né, darwinismo, já fala sobre isso. Se eu... Uh, emita uma ação que tem sucesso no ambiente se eu falo alguma coisa e sou elogiada por isso, por exemplo eu tendo a fazer mais vezes aquilo. Se eu tenho uma consequência negativa ou ruim, se ninguém dá bola para o que eu faço então eu estou ali tentando falar com vocês ninguém dá bola para o que eu falo meu comportamento entra em extinção eu vou fazer menos daquilo porque não teve sucesso. Então o que que nosso paciente faz que é bom, que nós Queremos ampliar e ensinar mais. E o que, que o nosso paciente faz de ruim?